Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misael Bem falando novamente e hoje nesse tutorial quero ensinar você a como transformar 53 reais em Bitcoin, isso mesmo, ok? Seja muito bem-vindo, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, quero agradecer aí a galera que tem se inscrito aí uh, recentemente no nosso canal, tá bom? Júnior Paula... Revolução Santa, Ferdinando, Marcos Bento, recentemente se inscrito no nosso canal. Obrigado pelos 1.827 inscritos, ok, pessoal? E quero ah, hoje falar para vocês como transformar 53 reais aqui na Wall Time em Bitcoin, ok? Vou estar tá lançando alguns tutoriais pela Walltime. Time. Aliás, eu não sou é, funcionário oficial da Wall Time, sou apenas um um cliente né mas uh, a para ajudar o pessoal que segue o meu canal vou estar é, gravando os tutoriais para saber como você é comprar bitcoins vender bit, bitcoins né eu tenho aqui 53 reais em reais mesmo tá e a uh, tenho aqui as alguns satoshis 4846 satoshis ok mas eu vou transformar 53 reais em bitcoin primeiro você tem que fazer um depósito tá um depósito aqui de dinheiro aqui na wall time é muito simples. Ah, o que, que eles fazem? Você, para efetuar um novo depósito, você vai escolher aqui, né? Ah, voltando aqui na última página, efetuar novo depósito, lá em depósito. Ok? Você vai efetuar um depósito em reais. tá? digita quantos reais você vai depositar, continuar, e eles vão te dar uma conta bancária para você transferir da tua conta bancária, a mesma titularidade, tem que ser tua mesmo, para a conta deles, tá bom? Eles vão pedir para você escrever lá o valor, por exemplo, R$50,13, para identificar melhor. E você vai enviar, vai cair rápido, okay? aqui dentro da de All Time, e vai aparecer aonde? Vai aparecer aqui o valor que você deseja. Depois que aparecer o valor que você depositou na Wall Time, você vai transformar esse valor em bitcoins, ok? Então, para como que vamos fazer isso? Vamos lá. Primeiro, então, eu vou usar esse campo aqui abaixo. Eu tenho, se caso tiver em bitcoin aqui, eu clico aqui, reverte a situação. Reais. Quantos reais eu tenho? 53,29. 53,29. Muito bem. Isso vai me dar um valor de 0,001 tá eu vou comprar bitcoins porque eu percebi o que pessoal eu percebi aqui eu vou abrir aqui rapidamente o, minha, a, o meu WhatsApp tá eu vou dar um pausa no vídeo só para abrir ok continuando aqui eu puxei aqui uma foto tá de uma atualização de hoje tá bom aqui a, hoje o Bitcoin está 26.996 então ele tá relativamente baixo tá do que tava esses tempo atrás então eu vou aproveitar para comprar esses bitcoins comprar aqui então 53.29 vai dar esse valor e eu clico em criar ordem ok então aí a, a, vai criar a ordem tá bom de acordo com, com os valores né deles tá e 53.29 a e aí eu aguardo tá bom Aguardo aqui e pronto, completa. Valor, a ordem foi completa. Tem uma taxa, tá? Olha a taxa aqui, tá? De menos 0,4%, ok? É, e aí, pessoal, eu vou aqui na minha... Aqui, ó. Eu vou aqui na... Posso clicar aqui em All Time, vem na minha primeira página e pronto. 0.0020 14, um, tá bom? Pronto, já tenho Bitcoins aqui dentro do meu all time para eu enviar para onde eu quiser, OK? E o meu intuito é enviar para uma outra carteira para comprar litecoins, tá? Esse é o meu intuito. Ah, então eu posso fazer isso, existe essa possibilidade de enviar para alguém, para uma outra empresa, para uma outra carteira, não tem problema nenhum. É só eu clicar em retirada, tá bom? É... Deixa eu ver aqui, pedir de retirada, efetuar nova retirada, tá? E aí eu vou é, retirar Bitcoin para uma carteira ah, que eu usei no mês passado, que eu registrei aqui certinho, né? Que é uma carteira de uma outra carteira minha. Aí eu clico aqui, tá bom? E aqui vai, é disponível hoje o quanto eu posso consigo, né, por causa das taxas, o quanto eu posso transferir hoje, 0.00166, ok? Então, uh, deixa eu ver aqui, uh, e aí eu posso transferir para essa minha outra, outra carteira. Esse eu vou, isso eu vou deixar para um outro vídeo, para não ficar muito longo, mas aqui você soube hoje como comprar seus bitcoins, ok, pessoal? Grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Dá um like no vídeo, se inscreva no canal. Ok, saiba como você também pode é, minerar bitcoins aqui no seu navegador CryptoTab. Tá, eu estou usando ele muito bom, rápido, fantástico. E eu já fiz saque sim da CryptoTab para minha carteira. WallTime isso mesmo. Tá, vou deixar a dica aí para vocês. Tá bom, você clicar aqui em levantar. E clicar aqui em histórico de saque. Já fiz quatro saques para o all time. Sim, estou acumulando é, bitcoins aqui no all time usando a mineração em nuvem da CryptoTab totalmente grátis. Ok? Grande abraço para todos e até o próximo vídeo.